Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos estudar as letras K, W e Y no português. Você já percebeu que elas não costumam aparecer muito nas palavras? Isso acontece porque, no acordo ortográfico de 1943, elas foram retiradas do nosso português. Contudo, voltaram a fazer parte do nosso português brasileiro no acordo de 1990, assinado por vários países de língua portuguesa. Bom, neste vídeo nós iremos dar atenção para estas três letras, para compreender a função que podemos atribuir a elas, tudo bem? A partir de 1990, o nosso alfabeto passa a ter 20 letras. Por conta do Acordo Ortográfico de 1943, ficamos um bom tempo sem estas três letras no nosso alfabeto. E hoje em dia, é muito difícil encontrarmos palavras na nossa língua que levam estas letras. Mas podemos levantar alguns exemplos para sabermos as suas funções, como, por exemplo, em unidades de medida, onde temos palavras abreviadas como quilograma ou quilowatts. Porém, precisamos saber que, em alguns exemplos como esse caso escrevamos por extenso, a letra K desaparece, como em ou quilowatts, que escrevemos com Q, a palavra quilo. Além disso, usamos estas letras também em elementos químicos, onde o K representa o potássio, o Y representa o ítrio e o W representa o tungstênio. Além de abreviaturas em unidades de medida ou de elementos químicos, as letras K, W e Y também podem aparecer em nomes próprios do nosso português, sejam eles derivados de nomes estrangeiros ou não, como, por exemplo, os nomes Cauã, Valdir ou Yolanda. Além disso, em palavras aportuguesadas, estas letras não aparecem e é importante a gente lembrar disso. Por exemplo, a palavra whisky, que em inglês escrevemos com w, k e y, mas que no nosso português devemos substituir o w, o k e o y pelas letras u, q e e. Bom, percebeu quais são as diferentes funções destas letras no nosso português? Por mais que elas não apareçam com frequência nas palavras, nos textos que lemos e produzimos, elas ainda assim fazem parte do nosso alfabeto, por terem sido reinseridas